Ora bom dia a todos! Apresento-vos aqui uma das melhores lojas de iluminação e material elétrico da cidade de Braga! <risos> porque é que estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque é tão porreiro quando as pessoas confiam umas nas outras, é ou não é? Então, pá, passou-se o seguinte, eu fiquei sem lá um, um, um balastro lá no candeeiro da minha cozinha e são os balastros uh, digitais muito difíceis de arranjar e é complicado e então vim aqui a esta, esta loja que eles são especialistas nestas coisas e então eles arranjaram um, um balastro para ali, não me cobraram nada, eu cheguei a casa dei cabo do balastro que aquilo se eu vi aquilo a funcionar, aquilo funcionou direitinho que eu liguei aquilo mas depois ao ligar em cima no teto aquilo PUM! Outra vez! E eu depois fui a ver e uh, desencaixou-se um fio, e uh, depois eu fiquei na dúvida se foram as lâmpadas que fundiram, que estouraram, ou se foi o balastro. Entretanto eles emprestaram mais lâmpadas, e uh, eu cheguei lá, pus as lâmpadas e afinal era o balastro, o balastro deu outra vez o, o PUM! Andei à procura de balastros, pá, existem esses balastros na, na internet, no AliExpress e no Ebay e no Amazon só que são ligeiramente diferentes e se calhar podem não caber ali no, junto ao teto, lá na, na cápsula e então eu decidi não arriscar, troquei as lâmpadas, pus uns casquilhos das lâmpadas das E27 pá, e entretanto andei a começar, comecei a ver aí lâmpadas LED para dar ali uma, uma luminosidade já bem boa e, e que gastasse menos energia, não é, nós cada vez temos que ser mais ecológicos e... Uh... acha Grande Miguel, olha a joia! Como é Grande Miguel? Como é? Está tudo? Como é? Eu estava a fazer um vídeo agora, se aparecer no vídeo e vou ter que tapar a cara, oh que caramba! aí que andas a fazer a distribuição? Não, eu não sou o de Máquinas. Ah, as Tecno de Máquinas? Está bem. E a Duquesa? E a Duquesa? Uh -huh. e a Duquesa? Eu já foi. Já foi? Trocaste? Ah, já troquei, agora tenho a MT-09. Ah, a MT-09. É que, que máquina! E tens andado? Não tenho não faço nada. Não é, pois é. Olha, é uma das coisas porque eu não troco. Eu, um gajo pouco anda, pouco anda, para que um gajo vai ter uma moto tão grande pagar seguros e creio Não percebo. Se andasse, se andasse na autostrada, se fizesse deslocações daqui para o Porto, já compensava. Agora aqui, não. Eu gostava de ter uma moto melhor, mas para quê? Não vale é a pena. Yeah. Isto já anda muito, isto <risos> já anda muito. Que é, rezo. Estou ativo 390, também lá. E, tenho uh... a Olha, fácil, muito bem. Eu também, se pudesse, também, um gajo tem, o tem, o dinheiro tem que ser investido, eu... <risos> É muita tem coisa? O que é que se dá Não posso isso. se fosse solteiro um gajo metia-se que fosse à expetação, estou é uma grande? máquina. <risos> Filho, melhor, do, melhor do que a tua 09, <risos> tu não metes a tua 09, no gerias? Naquelas. Ai, eu com esta e com estes pneus, agora é que eu faço o que Sim, é faço, que faço o que eu quero com isto. Mas pronto, ele resto... olha, nunca pensei em até aqui. É, eu vim agora aqui, vai se a máquina e parada. Eu Mas estava. Cirurgia, ah, pois. Eu, eu agora fui buscar umas lâmpadas ali agora Aqui é o Manuel Soares, não sei se conheces... Pronto! E uh, estava a falar deles, no vídeo, estou a gravar o vídeo, é? agora vou ter que cortar isto tudo, e, mas estava a falar deles, porque eles emprestam, levam aqui lâmpadas e caramba, e arranjaram um balastro e tudo, Sem pagar nada meu, experimentas, depois vais aqui e tal, isto é uma confiança do cara, isto, já viste, isto é uma coisa que é. e é disto que eu estava a falar no vídeo, estava a falar disto no vídeo, das pessoas confiarem umas nas outras que isto é! E pronto. É assim, marcamos. pronto, é assim. um... Olha, grande prazer em ver-te. Obrigadão pela chave, nas né? e o caralho. Quando tiveres mais, leva lá. Pronto, tchauzão. Tchau, prazer. E foi assim. Este grande amigo. Pá, uma vez. Desculpem lá aqui este pequeno parênteses. Uma vez. Fui passear com ele, num passeio aí pelo Jerez... <risos> <risos> Tens furar escape? Tá. Já ouviste o barulho da minha? Já? E... Uh, e tornei-me amigo dele, pá. Ele gostou tanto de mim, gostei tanto dele... Uh, só nos vimos daquela vez, vejam bem... Depois de passados uns dias ele sabia onde eu morava, ele conseguia perceber onde é que eu morava... E, hum, e então tocou-me lá a campainha, eu vim à porta, deparei-me com ele, eu olá, que é que se fazes aqui e ele entregou-me, ele era distribuidor da, da Delta, entregou-me um jogo de chaves da Delta, pá, tá, foi espetacular aquilo meu, é impressionante a gratidão das pessoas e, e a amizade das pessoas, entregou-me aquilo sem eu lhe pedir nada, sem, ele foi ali levou-me umas chaves, espetacular, aquilo tem um valor considerável, não é? Hum, mas nem que não valesse nada, meu, pelo gesto, pelo gesto já, já foi espetacular! Pronto então, agora aqui encontrei-me com ele, já não o vi também há muito tempo, é a terceira vez que eu estou com ele pessoalmente, uh, pá, grande amigo, ele entretanto trocou, ele também tinha uma KTM Duke, uh, trocou para a, 390, para a Duke 390, e agora pelos bichos parece que tenha a 09. Uh, pronto, voltando ao vídeo, é espetacular, eu estava a falar que é espetacular, Uh, aquela loja, aquela loja especialista em material uh, elétrico, não é? E eles pá, emprestaram-me então no balastro, emprestaram umas lâmpadas e agora fui lá, fui lá e ele tornou-me a dar lá um, um sítio lá empregado deve ter ordens para isso, tornou-me a fornecer duas lâmpadas com os casquilhos com o g 27 duas lâmpadas uh, de LED a um preço super barato não paguei, ele diz-me, vai experimentas estas, se, pô, são muito frias, é para cozinha, não é? A luz é muito fria, que são 6.500, hum, são de 100W, cada uma, e uh, o equivalente a 100W, e, uh, e se gostares, ficas com elas, vejo aqui, pagas, se não gostares, vejo aqui de voltos. Ah pá, digam lá, se isto não é serviço mesmo, se isto não é uh, confiar nos clientes, era assim todas as lojas iam ser, pá, é uma atitude espetacular e pronto, e basicamente eram é isto que eu vos queria dizer, Spice Love.